A maioria das pessoas só presta atenção ao resultado final de um empresário de sucesso. Eles dizem coisas como, eu nunca poderei ser como eles, ou eles tiveram sorte. O que a maioria não vê é que você superou todas as lutas. As rejeições diárias. As dores de cabeça. As traições, os rumores, as críticas, a conta bancária vazia, e todas aquelas noites solitárias, enquanto tentava tornar a sua visão uma realidade. Você vê que a única diferença entre quem desiste e quem não desiste é que eles insistiram todos os dias. Eles trabalharam duro todos os dias. Eles se apressam todos os dias. Eles aprendem com o mentor comprovado todos os dias. Eles melhoram a cada dia. Eles fizeram tudo isso. Eles lutaram mesmo pensando em desistir todos os dias. E eventualmente eles se tornaram quem são hoje.